Eu queria falar sobre a demolição que aconteceu hoje na estrutural, também citada por outros deputados aqui, eu acho que é grave, a população não fechou a rua à toa, eu acho que a população fez um ato que foi importante para dizer o que está acontecendo e eu trouxe algumas matérias que saíram, uma do Metrópolis que é de outubro do ano passado, primeiro de outubro do ano passado, antes do governador ser governador. E nessa matéria ele fala, durante uma agenda na Colônia Agrícola, em 26 de setembro, que ele iria reconstruir as casas derrubadas pela, pela AGFIS. E ele diz que ia reconstruir as casas com dinheiro próprio, porque ele achava que a atuação da AGFIS era arbitrária. Ele falava assim, para vocês que buscam sua moradia aqui no DF, tem terra para levantar muito tijolo e nós vamos manter a casa de vocês de pé, as casas que a AGFs derrubou. Eu vou reconstruir com o meu dinheiro. O governador dizia isso naquele momento. Nós sabemos que a gente tem uma questão complexa, a questão fundiária no Distrito Federal é complexa, mas há uma preocupação muito grande né? e preocupação com o que aconteceu hoje da ação do que eles chamam de DF legal, que essa casa não aprovou ainda, que eles chamam de DF legal, mas é a AGFIS, né, o que eles estão fazendo lá, no, que fizeram com a população de Santa Luzia. Então a gente recebeu na Comissão de Direitos Humanos, seu presidente, várias denúncias já, né, porque tem famílias ali. São mulheres e homens, crianças e adolescentes em situações de, de desrespeito total à sua dignidade e essa casa precisa apurar e a gente está colhendo essas denúncias e aí teve também a fala do vice-governador de que novas invasões serão combatidas. Então é uma preocupação nossa, a preocupação é com a população do Distrito Federal, com o direito à moradia e à habitação que é fundamental e essa casa precisa, inclusive o deputado Hermedo, que é o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, fazer um debate sério sobre moradia e o direito à moradia no Distrito Federal. Isso é importante e é urgente. E é o que aconteceu hoje lá, eu acho que foi arbitrário. A gente precisa... Quando acontece esse tipo de... Qualquer... Quando acontece esse tipo de demolição, é preciso ter um diálogo com aquela população muito antes. É preciso ter uma atuação da política de assistência social que não atua nesses casos. Isso é grave. Né? E eu acho que qualquer tipo de ação arbitrária de demolição, como ocorreu, é grave. E essa casa precisa fiscalizar de perto. Inclusive, gostaria de sugerir que a Comissão de Assuntos Fundiários fosse com a gente da Comissão de Direitos Humanos visitar a região e conversar com as famílias que ali moravam. Muito obrigado, senhor presidente.